Olá, boa tarde. Para você que acompanha a programação da Record TV Goiás, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia anunciou a contratação temporária de médicos pediatras. Os profissionais vão trabalhar nas emergências da rede pública de Goiânia. O objetivo da Secretaria é reduzir a denúncia de falta de pediatras nos cais da capital. Os salários oferecidos são de R$ reais para uma carga horária de 20 horas semanais. O médico que trabalhar 40 horas vai receber R$ reais. Outras informações você acompanha a partir das 6 horas da tarde no Cidade Alerta Goiás com a Silvia Alves. E na sequência tem o Goiás Record com o Carlos Magno e a Fernanda Arcanjo.